Olá, hoje eu vou compartilhar com você um ritual matinal que pode ser que te ajude a viver o dia com muito mais energia. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de Trancoso, uma cidade que mora no meu coração e vocês vão saber um pouquinho mais do futuro porquê. E aqui resolvi fazer esse vídeo para compartilhar algumas das técnicas que eu implemento no meu dia a dia e fui aprendendo ao longo do tempo é, para iniciar o dia com muita energia e conseguir mantê-la ao longo da minha semana. Então espero que te ajude aí a hackear um pouco a sua manhã. Então para começar eu programo meu despertador que é um dos piores inimigos da minha mulher lá por volta de 6 e meia, sete horas no máximo e dessa forma é, eu Sempre tento dormir aí em torno de 7, 8 horas, pelo menos, porque é um período necessário para você reenergizar o seu corpo. E aí de manhã, bem cedinho, eu me programo aí umas 2, 3 horas nesse ritual todo, entre práticas de hidratação e alimentação, meditação, né, preparação da rotina da semana e do dia, e dessa forma eu consigo né, me planejar e iniciar o dia. Né, com uma energia muito mais forte para seguir não só o dia de forma completa, mas a semana também. Então, para começar, eu acordo, já sempre durmo aqui com um copo d'água do lado, já dou uma hidratada porque meu corpo ficou né, a noite toda sem água, dessa forma já, já dá uma energizadazinha. Vou, escovo o dente para dar uma acordada, passo água no rosto, dou aquele sorrisão bonito para o espelho para já começar o dia bem e vou preparar a minha hidratação matinal, que é café, Desculpa, antes é água com limão espremido e aquele sal rosa, né, do Himalaia, que eu dou uma tá com um pouquinho ali, porque dessa forma eu já mando vitamina C para dentro, dou uma desintoxicada com limão, e os sais ajudam na pressão arterial, uma série de outras coisas que eu vou abordando ao longo do vídeo. Um suplemento também que eu aprendi agora no curso com o Gabriel Goff, até uma série de técnicas que eu estou aprendendo aqui é, com ele, e estou achando bem legal de implementar, é a espirulina e a clorela, que são algas né, densas que você compra em é, pílulazinha mesmo, que você toma pelo período da manhã, e isso te ajuda em uma série de outras coisas também. Estou colhendo os resultados agora e vou poder compartilhar melhor nos próximos dias. Uma vez que eu finalizei essa hidratação aí com limão e tal, eu vou para a minha meditação, então eu escolho um lugar mais tranquilo. Eu comecei com 5 minutos, depois fui para 10, 20, hoje eu medito 40 minutos, porque é um ritual ali com uma série de exercícios de respiração, de visualização, que me preparam ali para iniciar o dia com força e clareza, é, de mente mesmo, tranquilidade, para poder começar a botar a cara é, no trabalho, em projetos, porque você começar direto respondendo e-mail, vendo é, as atividades que você tem que fazer, já te tiram daquele estado ali, é, sonolento, de uma maneira muito abrupta, então eu vou criando essa cadência de maneira mais sustentável para iniciar o dia. E uma outra etapa importante desse meu ritual matinal é que, logo antes da meditação, eu leio e né, eu gravo essas imagens no meu celular é, uma série de frases e, e questões que eu escrevi né, durante o meu processo, quando eu recebi coach, né, e eu sempre vou revisitando ao longo da minha vida, que começa pelo meu propósito, depois vai pela minha zona de gênios, é, em seguida eu vejo como eu quero gerar esse impacto positivo na sociedade, então, através de quais meios eu vejo, reforço os meus valores, vejo né, quais são os meus pontos positivos, quais são os meus objetivos de vida. Eu vejo também o meu board de visualização, de imagens que eu sempre projeto de onde eu quero chegar daqui a alguns anos. Dessa forma, eu vou treinando constantemente o meu subconsciente para ele entender que isso tudo é verdade, que é real e ir transformando né, uma série de comportamentos na minha vida nessa direção. Então, logo depois da meditação, eu vou para o café da manhã. Então, antes eu tinha um café mais completo, é, com frutas, vitamina, café, é, pão, queijo, enfim. É, porque eu sempre imaginei que era o momento né, onde você deve comer que nem um rei, né, almoçar que nem uma rainha e jantar que nem uma princesa, algo assim. Mas eu fui, é, tô testando agora um novo approach, que é o café bulletproof, que vocês já devem ter ouvido falar, várias pessoas já comentaram. Mas basicamente é você pegar o café, misturar, bater com manteiga ghee, uma colher de manteiga ghee, e é, óleo de coco, e dessa forma você traz uma série de lipídios ricos e saudáveis para a sua vida, que eles comparados ao carboidrato, que a gente come muito, eles têm um potencial energético muito mais é, prolongado e sustentável. Então como que funciona? Né? O carboidrato é como se fosse carvão, que você tem que toda hora é, alimentar ali a fogueira, enquanto o lipídio é muito mais próximo de um, uma madeira, de uma lenha, que dura muito mais tempo e você não precisa substituir o tempo todo. Então, dessa forma, o café Bulletproof, ele te, é, não só te ajuda a emagrecer um pouquinho, que todo mundo busca isso daí, porque você não precisa de outros complementares aí durante a manhã, porque ele te dá o gás até o período do almoço. Então vale a pena você testar, não sou nutricionista, então tudo que eu falo aqui não é 100% né, comprovado porque eu estou testando comigo, mas eu vou deixar aqui na, na descrição uma série de links e referências interessantes para você estudar um pouquinho mais e ver se faz sentido você testar essa técnica para ti. Então uma vez que eu tomei o café da manhã, eu vou para a parte do meu desenvolvimento pessoal, ou seja, eu vou é, ler um livro, algumas páginas pelo menos, se é muito difícil você é, iniciar uma leitura, comece com poucas páginas, né? se comprometa com três páginas, se ali é no engajamento né, de 5 minutinhos lendo 3 páginas se conseguir ir mais além, continue, porque o difícil é você se comprometer com algo, então small steps né, para você conseguir criar uma nova rotina. E by the way, 21 dias pelo menos, porque dessa forma você vai conseguir criar um hábito, né que nem a gente vê no Poder do Hábito, um livro bem interessante, é, isso é muito importante você criar uma rotina de pelo menos 21 dias, porque assim você consegue é, desenvolver esse hábito mais consistente, depois eu explico melhor também essa parte. Mas, mas aqui pela manhã eu vou ler o meu livro, é, e geralmente uso o Kindle, e aí eu tento conciliar também com o momento de pegar um sol, porque eu super aconselho 15 minutos de sol, pelo menos por dia, onde você esteja exposto ali, seja numa leitura ou uma outra atividade mais relaxante, seja na meditação, ou seja simplesmente em, em técnicas de visualização que você esteja ali observando o poder do sol e essa energia gostosa. E, Daí eu também ouço meus podcasts ou, ou vídeos, então eu tenho aquele é, fone Bluetooth que muitas vezes eu simplesmente ligo é, o vídeo ali no computador e vou fazendo outras coisas que eu preciso fazer é, enquanto eu ouço esses, esse vídeo, ou esse TED Talk, é, ou esse podcast e muitas vezes ou eu estou indo com o meu cachorrinho, né, quando eu estou no Rio passear com ele ou em outros lugares onde a gente possa levá-lo, ou academia que eu sempre tento fazer pelo menos né, de três a cinco vezes exercícios pela semana, então malhação ou uma corridinha, mas geralmente malhação, e são exercícios mais repetitivos que eu consigo focar né, no que eu estou escutando ou no que eu estou vendo, em vez de simplesmente né, é, fazer aquele tempo ali sem é, poder estar utilizando e aproveitando ele para um desenvolvimento próprio. Então, nesse momento aí eu gasto mais ou menos uma hora né, entre o exercício e podcasts e, e audiobooks ou vídeos que eu esteja vendo. E dessa forma eu já tenho essa manhã é, cuidando da minha cabeça, né, espiritualmente, através da meditação, do meu corpo, através da alimentação e de atividades e do meu conhecimento através de todos esses recursos aí que você pode explorar. E esse tempo aí pela manhã eu gasto mais ou menos duas horas, né? de seis e meia, oito e meia, ou de sete às nove. E depois de ter esse cuidado aí comigo, com a minha mente, né? com o meu corpo, eu inicio a jornada de trabalho aí do dia. E a primeira coisa que eu faço é olhar todas as atividades que eu já planejei no dia anterior como importantes para o dia. Então eu reforço, reorganizo ali, né? priorizo tudo que deve ser feito e, acima de tudo, eu escolho as três principais que eu ficaria muito feliz se eu realizasse ao longo do dia, porque dessa forma vai me dar o um norte. E a primeira coisa é sempre atacar aquela que vai gerar maior valor. E muitas vezes isso é difícil, porque a gente tende a procrastinar e ficar enrolando naquelas mini atividades ali urgentes que devem ser feitas no dia. E não tem problema, isso você vai ser, fe vai ser feito, mas você só deve priorizar né, aquele momento ali Inicial do dia para focar naquilo que realmente vai te trazer valor. Então lembre-se, lembre sempre lembre -se de priorizar as três primeiras, né? Vão ter outras aí ao longo do dia, mas você vai fazendo né, nesses breaks para focar naquilo que realmente vai gerar maior impacto no seu dia. E uma ferramenta legal que eu já compartilhei em outro videozinho, né, Sobre as ferramentas online que eu utilizo como nome digital é a, o Todoist que na verdade nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda a organizar esses to-dos, né? uma lista de atividades né, prioritárias, que você consegue é, botar categorias, né, datas específicas, é, nível de importância, uma série de outras coisas que te ajudam na organização aí desse seu dia. E Uma coisa que eu gosto de fazer também é limpar meus e-mails. né? 15 minutinhos, e não mais do que isso, só para olhar tudo, apagar aquilo ruim, é, ver se tem um e-mail prioritário, uma nova atividade que ganhe importância em relação às outras que eu determinei, mas eu gasto 15 minutos, e não mais do que isso, porque senão você pode se perder ali em todos os seus e-mails e ficar para sempre apenas respondendo os e-mails que vão chegando. Então uma vez que você faça a sua limpeza né, e tenha clareza daquelas principais atividades para o dia, você deve, uma coisa, aliás, que eu uso e eu te aconselho a fazer, é desligar as notificações, eu uso um Macbook, então ali na direita, no topo, né, você pode desligar as notificações e aí o WhatsApp, Facebook, e-mail, não vão ficar pipocando o tempo todo, porque isso é uma das piores coisas para né, procrastinar. Ou seja, sempre quando chega algo, você é, dá importância mais para o outro do que para você mesmo, né? e você prioriza a necessidade do outro do que a, a, a, as prioridades que você determinou para o seu próprio dia. Então, fique ligado nessa dica aí, porque isso pode te salvar muito tempo e te dar muito mais produtividade. Então é isso aí, ó. espero que você tenha gostado dessas técnicas e dessas dicas aqui de um ritual matinal que pode te energizar te ajudar a iniciar o dia com uma super vibe, e, além disso, né, produzir melhor na sua manhã, porque muitas vezes acabamos procrastinando, nos enrolando, embaralhando uma série de outras coisas que vão pintando no nosso dia a dia, mas se você mantiver o foco e clareza naquilo que faz sentido para ti, você vai gerar muito mais valor na sua vida. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários outros vídeos com essa pegada aqui e dessa forma você não vai perder nenhum. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar num desses links aqui e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia muito legal sobre como viver com mais intenção, ser mais protagonista da sua vida, descobrir sua arte e assim viver uma vida com muito mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!